Salve, salve, queridos amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso e Bruno, o que nós vamos falar hoje? Resident Evil 2 Remake Muito bem, mas eu vou te ensinar a falar, Bruno, é Resident Evil 2 Remake, Bruno, aprenda! Vai cagar! Pois bem, pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês alguns dos easter eggs que eu já postei até no Instagram Se você não me segue, corre lá, digita Colosso Game Tavern e me segue que todo dia tem uma novidade... Uma curiosidade para vocês lá, não deixa de acompanhar porque é bem legal. Tá bom, vamos lá, Bruno? Quais easter eggs que a gente vai falar hoje, Bruno? Aqueles do posto de gasolina. Perfeito, querido Bruno. Tamo junto. Pois bem, pessoal, no início do jogo ali, a gente tem uma pancada de easter eggs para quem começa o jogo com Leon, a primeira parte do Leon, Leon A. Vamos lá ver, vamos conferir. Aqui a gente vai ver, pessoal, o primeiro easter egg e a data oficial de lançamento do Resident Evil 2, a primeira versão, lá, 29 de janeiro de 1998, está marcado pela setinha ali na cara da gente, a gente acaba passando despercebido. Um dos potes de comida que aparece lá no Resident Evil 7 é esse pote de geleia, parece que de uva, pessoal, saca só. Vocês vão ver lá na geladeira do Jack. Colosso, seu danado, eu não tinha visto isso. E aí, quem disse que o Jack e a sua família maluca não come espaguete? Isso aí a gente também está encontrando lá no Resident Evil 7, essa caixa de espaguete, pessoal. Tem um outro easter egg também, pessoal. Que são esses enlatados aí, essa lata tá meio vermelha, com preto e branco, com o um nome escrito G, com G. Eu não sei muito bem o que, que é. Você sabe o que, que é, Bruno? Feijão. Também a gente vê lá na casa do Jack, Jack. Nas prateleiras a gente encontra várias latas dela. E até mesmo essa branquinha ali também. Vamos ver aqui. E se eu não quiser ver. Aquela branquinha do lado ali, ó. chi, chi alguma coisa, Xila. Chi marrom Isso aí a gente também vê lá no Resident Evil 7. Tem um outro item, gente, que é esse. Parece ser um cereal, quijimaço, também a gente acha dentro da geladeira da família lá do Jack. Bem no início do jogo, pessoal, todos esses itens que eu tô falando com vocês aqui, a gente acha bem no início do jogo, né, Bruno? Você lembra que a gente deu uma até uma jogadinha bem rapidinho, só pra gente conferir se realmente tava lá? Mentiroso, você jogou o um que nem água. Pois é, essa caixa azulada aí com verde também tem lá no Resident Evil 7. Agora, pessoal, vindo aqui para o Resident Evil 7, a gente vê todos os itens que a gente estava falando. A lata vermelha com a outra latinha branquinha. Observem agora a lata do espaguete, a caixa do espaguete, está ali, estão vendo. E tem também o kijimaço ali embaixo na geladeira deles. Além das outras latinhas vermelhas que a gente já acabou de ver aqui atrás. Danadão é incolusso. Viu, Bruno? Você tinha razão, você tinha falado que tinha visto e é verdade Fala comigo Tá tudo ali pessoal, não tem, não tem como não ver se a gente prestar atenção nos detalhes Vamos continuar vendo aqui pessoal Olha aqui agora, logo embaixo da prateleira a gente vê também aqui ó Aí ó, as latinhas aí É gamise que chama o produto que a gente tava procurando Aqui vendo de outra, outro lado, olha lá, chila e gamise E aqui também tem mais um pouquinho dessa comida aí ó Olha o easter egg, gente. Porra, muito legal, muito legal. Pessoal, isso aqui foram só alguns easter eggs que a gente pode encontrar aí no Resident Evil logo no início do game, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, de deixar seu like aqui pra gente poder fazer mais conteúdo nesse sentido pra vocês, mais curiosidades e tal. Não se esqueçam de inscrever no canal que isso ajuda demais, tá, pessoal? Compartilhem esse vídeo pra mostrar pra galera aí os easter eggs do Resident Evil 2 Remake. Beijão, tchau.